Olá meus amigos e minhas amigas, olha só minha gente, hoje vamos limpar aqui esse quintal, estamos preparando, lá em cima tem uns pés de mandioca, o vizinho roçou esse capim aí, o capim tava muito grande, ele foi roçar o capim dele, o cachorro está latindo né, o cachorro do vizinho, e, e capiu o meu também, esse meu terreno aí ele é, ele é, Meio lote, meio lote aqui em São Paulo é 5 metros na rua, como aí é uma curva, lá na frente foi para 9 metros e aí no fundo ficou, olha esse portãozinho aí, ó. é o terreno do vizinho é igual o meu, ele é, esse, é um metro e meio só aí no final da rua, aí na, no, na outra rua, né, no fundo do quintal, a rua é lá em cima, aí é no fundo do quintal tem uma saída né, e aí era um terreno só dividido no meio, e a gente, esse terreno aí em 2001. Em 99, 2001, o rapaz me deu esse terreno pra mim construir uma casa pra ele, muito grande. E eu tô fazendo a minha casa aí. Esse terreno é estreitinho, mas pra fazer uma escadinha, igual foi no do outro lado. E é isso aí, minha gente. Um abração aí todos vocês que compartilham, que ajudam esse canal Aí, ó, o vizinho... Aí tinha um pé de mamão. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês aí. Eu arranquei as mãos de que vocês vão ver aí. E plantei couve, ficou bacana. Aqui é um pé de mamão, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. E vou chegar a terra mesmo. Aqui, o vizinho roçou. E ele não percebeu que é um pé de mamão. Então, o matagão cortou. Só chegar a aqui, ó. Aí tem alguns cascais, né? Adubo aqui, ó. Tudo isso aí, gente, é aterro que a gente cavou o terreno lá em cima e foi trazendo aí aqui para baixo. Vamos né? vir aqui para ver como é que tá, viu? Já tiramos muito lixo aí. Lixo o que? Um pedaço de balde, garrafa. Olha é Esse pezinho de mamão aí, ó, que tá brotando. Lá em cima, perto da casa também vai ter outro, que nesse vídeo tá pequenininho. Aí eu tô pondo um pouquinho da minha água, né? Aí ele tava muito seco, né? E lá no final do vídeo, vocês vão ver um pezinho de mamão encostado da casa, a casa não tá rebocada. Agora eu já reboquei. Depois eu vou mostrar para vocês como é que tá lá. Tem, plantei pé de couve. Olha, ficou muito legal. Esse capim aí que vocês vão ver, ele começou a se decompor e eu aterrei todo esse capim. Isso aí é um pedaço de madeira de quando eu construí a casa. aí. pedaço de madeira aí é de é esteve atrás. Muito cascalho aí, ó o capim, esse capim foi todo aterrado né? e virou adubo e eu plantei couve em cima dele, isso aí já tem vídeo no canal mostrando os couve, né? e eu vou mostrar mais um pouco, isso aqui vai virar adubo e vai sustentar a água com mais tempo, porque o sol não vai bater na terra isso aí é uma técnica que eu aprendi lá no nordeste com meu pai, ele chegava todo mato nos pés de mandioca, pé de milho Mas isso é muito importante olha lá em cima ó. lá em cima tem um pé bem pequenininho e no final do vídeo vocês vão ver aí esse hoje tá então chegamos aqui, limpamos bonitinho depois eu vou plantar mais mandioca essa aqui eu plantei aqui ó era quatro pés e aqui ó para cá colocamos aqui os capim tudo aqui no tronco da mandioca olha. e aqui tem o tubo o, o do PVC que desce a água do quintal. Então eu desviei para cá. Para quando der uma chuvinha. A água molhar bem aquela terra ali. ó, Essa terra aqui. É terra de aterro. Quando Olha foi feita a escavação. Meu, aí, dessa casa aqui. Aqui falta acabar. Ali para cima já tá acabado. E é isso aqui. ó, Ficamos por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui minha gente. Tchau, tchau.